Gente, eu cheguei aqui na Janaína e vi ela com essa garrafinha de refrigerante com o um líquido dentro que parece refrigerante. Mas não é refrigerante. Nem tem cheiro de refrigerante. Explica pra nós, Janaína, o que, que é isso aqui? Então galera, é, tudo bem com vocês? Eu gostaria de explicar sobre o álcool e o fumo. Sim, esse fumo que as pessoas usam pra, pra fumar mesmo. Sabe aqueles que se enrola no cigarro? Ele tem um poder muito curativo Aqui pra nós na roça Ele é muito importante assim A gente pega o álcool é, aquele, Pode ser aquele que a gente compra mesmo pra usar em casa Pode ser gel, também não tem problema O importante é picar o fumo e misturar Porque o poder dele é assim Por exemplo, se pica uma aranha A gente passa esse alquim aqui, ele puxa ele, ele puxa aquele veneno da aranha E pra machucados em geral Ele, ele é muito curativo Ele fecha a ferida por exemplo, eu machuquei meu braço Eu fui martelar ali E acabei tirando, estendeu assim, ó E eu tô cuidando com ele Eu não, não podia fazer assim com a minha mão Hoje eu tô conseguindo fazer, ó Tá? Com muito cuidado Porque machucou, vocês sabem, tem que repousar Mas ele é muito importante Aí... aqui na roça Ele é curativo mesmo Tem que deixar curtir, né? Tem que deixar curtir, ele fica pretinho, ó Assim, Ela, tá vendo as raspinhas dele, ó? Por baixo, não sei se dá pra ver Olha lá, você raspa o fumo, metade de um fumo e coloca numa garrafinha com álcool Gente, isso daqui é tão importante Que uma vez mordeu um, um bicho preto desse na roça no, num primo meu É desse que pica, pica cobra, pica aranha, essas coisas Eu não sei bem o nome Mas ele mordeu no meu primo e o meu primo quase morreu Tinha um policial na casa dele imediatamente ele picou o fumo com a minha prima fuma Picou e passou no álcool e o rapaz voltou. Ele estava acabando de morrer. O rapaz conseguiu chegar no hospital. Ele fez um emprasso no braço dele com fumial. Isso aqui salvou a vida de um primo meu um dia. Eu tenho essa história em relatos para contar dele. Então, assim, depois disso a gente tomou pra gente, porque os policiais usam muito isso daqui. Muito. Quando é preciso. Que não tem nada para improvisar na roça. Então, é muito bom. Façam e deixem em casa, porque isso daqui mordeu uma aranha. Você pode ter certeza que se você não tiver como acudir, é perigoso. E se você tiver um álcool desse aqui, você pode acudir uma pessoa. Principalmente por mau jeito, mal-jeito, feridas que não saram. O, o, o fumo, ele tem um... Nossa, ele é excelente pra tudo. Ele, ele, ele, ele desinfeta, ele cuida. Ele é... é não é, ele não é usado só pra fumar, né? Não, não, não, não é eu, Isso aí Isso aí eu já aconselhava ninguém a fumar, pra fumar pra Né? Fumar, fumar é, prejudicial à saúde, é, é prejudicial à saúde, né? Mas pra colocar ele no álcool assim Ele é um poder curativo enorme Faça e tenho, tenho em casa Porque aqui em casa, na minha casa, não falta É muito bom mesmo Aí, olha, tá acabando de chorar a minha mão Não podia fechar a mão Ó, eu não fui ao médico Desde sábado, eu não vou eu vou esperar de sábado a sábado, uma semana pra mim, para mim ver. Mas eu já tô conseguindo fechar a mão. Eu não tava fechando a mão. Através dele. Daí eu passo ele, assim, ó. né Sim, Assim, ó. Eu fiz isso, né? E enfaixei, né? Coloquei a faixinha aqui, ó. O enfaixando, porque automaticamente ajuda a melhorar, né? É muito ruim ficar sem a mão, né? Nossa, a gente ficar sem a mão, faltou tudo, né? Um pedaço da que gente. ajuda aí? Não, não precisa, não. Eu, eu tô bem eu tô acostumada. É que daí agora eu dou umas coxadinhas assim pra firmar, ó. Ó. Aí, fiz isso daqui. Então, eu não tava podendo fechar a minha mão. Hoje, graças a Deus, de sábado hoje eu tô com a mão boa, ó. Tá vendo? Então, eu, tá, eu tô aqui pra contar isso daí, que é verdade mesmo. Pode fazer. Eu garanto pra vocês. tem... Nossa, aqui em casa Nossa, não falta, amor? Não falta. Tem que ter. que na roça tem que ter. <risos> Legal Então é isso aí, ó Fica a dica, gente Um alquinho no fundo é. Se vocês gostaram, então ó, Se inscreva aí no canal Deixa aí seu like Se inscreva Comenta E compartilha E é isso aí, gente Até o próximo vídeo Beijão pra vocês